Bom dia, Shalom Adonai a todos os ouvintes aqui do Momento de Paz. Meu nome é Jaqueline Mota e eu sou criadora aqui do canal. E hoje voltamos com aquela série maravilhosa, Curando as Feridas da Alma, com o capítulo 8 e o nosso tema é Mesmo Quando Não É Justo. E o nosso texto-chave está no livro de Miquéias, no capítulo 6, no versículo 8. Mas antes, quero te fazer aquele convite especial. Caso você ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho, deixa aqui a sua marquinha. E no final do vídeo, compartilha com outras pessoas seja você também um semeador de boas novas aqui comigo no Momento de Paz. Então mesmo quando não é justo, é o nosso tema de hoje. Desde cedo aprendemos que a vida não é perfeitamente justa. Esse conhecimento aumenta ainda mais na medida em que amadurecemos e as evidências que podemos citar se tornam mais sérias um jogador de futebol ou mesmo uma atriz ou um ator que a gente conhece muito e de repente a gente vê no noticiário que aquela pessoa sofreu um atentado, e muito duro, ou até mesmo aquele sócio do nosso marido que comete a fraude e leva todo o seu dinheiro né e a nossa família também vai à falência, ou até mesmo aquele motorista alcoolizado que mata a nossa melhor amiga quando ela volta para casa após o ensaio do coro da igreja. É muito difícil acreditar que esses eventos, aparentemente aleatórios, foram permitidos por um Deus benevolente, não é verdade? E quando eles afetam a nossa vida, perguntamos, por que isso aconteceu conosco, Senhor? Nossos corações clamam por justiça, mesmo quando não há justiça a ser encontrada. Todos nós temos nossas histórias de sofrimento. Eu gosto muito de ouvir a Sheila Walsh, ela conta que durante o seu período, quando ela estava namorando, que ela casou, que o Senhor abençoou seu marido e a ela com seis filhos, quatro para criar e dois para devolverem ao céu. Ainda bebês, ambos haviam nascido com defeitos não hereditários e tiveram vidas curtas e preciosas e levaram seus pais a Jesus. E ali naquele momento ela diz ter se lembrado de todas as maneiras como o Senhor havia sido fiel durante toda a sua vida curta. E jamais ela clamou sem receber uma resposta do Senhor. E ela diz que lembra ter pensado, mesmo meu bebê tendo morrido, Jesus me basta. E depois, se eu conseguir dizer isso uma única vez a uma pessoa tudo isso valerá muito a pena. Qual foi o momento mais injusto que você já testemunhou ou experimentou? Talvez você o tenha visto apenas no um noticiário, ou talvez você mesma tenha sido a vítima. Quais eram as circunstâncias e quais foram os resultados disso? Algo de bom resultou desta situação terrível que você viveu. Por mais que queiramos nos reavivar em nosso próprio sofrimento, a verdade é que todo mundo passa por isso. O sentimento é tão antigo quanto o próprio pecado. Na verdade, o Antigo Testamento dedica um livro inteiro ao sofrimento de um homem justo. Leia o livro de Jó no capítulo 1, do versículo 1 ao 22. O que o primeiro versículo desse capítulo nos diz sobre Jó? Em sua opinião, por que Deus permitiria que todas essas coisas acontecessem com alguém que lhe servia com tanta fidelidade? Faça uma lista de tudo que Satanás fez com Jó neste capítulo e compare a reação de Jó, à reação que você mesmo teria nesta mesma situação. A despeito de seu imenso sofrimento, Jó jamais acusou Deus de qualquer coisa. Ele questionou Deus, pediu a misericórdia de Deus, mas permaneceu um servo fiel durante todo o seu sofrimento. Outros servos têm sacrificado suas vidas para permanecerem fiéis também ao Senhor. Após a morte de Jesus, a cidade de Roma se tornou um lugar perigoso para o testemunho da fé do cristãos. E diante de uma perseguição terrível e injusta, inúmeros santos deram suas vidas para seguir Jesus. Lá em Hebreu 11 diz o seguinte, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição muito superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, e montes, pelas cavernas e grutas, todos estes receberam um bom testemunho por meio da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Esses santos passaram por sofrimentos que muitos de nós não conseguem nem sequer imaginar. Avalie onde você hoje se encontra em sua jornada com Cristo. No ponto em que você se encontra agora, você acha que teria sido capaz de fazer o mesmo? Por quê? Ou por que não? Dê uma olhada no versículo 39, Apesar de terem passado por tantas provações, esses santos não receberam o que Deus lhes prometera, como isso altera a sua perspectiva em relação à cronologia que você espera do Senhor. O que Jesus disse em Mateus 6, 19 a 20, sobre onde devemos acumular nossas riquezas, o que isso tem a ver, com como devemos ver a vida quando coisas injustas lhes acontecem. Não é bom perceber que há outros além de você que também sofreram? e que isso talvez tenha sido o plano de Deus. Jo Joquebed perdeu seu filho três meses após o seu nascimento, quando ele foi levado para ser criado por estrangeiros que odiavam o povo da Joquebed. Seu filho era Moisés, a despeito de sua criação. Moisés se tornou um homem humilde, um servo fiel ao Deus vivo. Maria viu seu filho morrer na cruz. Ela se lembrou das palavras do velho Simão quando ela levou o bebê Jesus para o templo. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma, Lucas 2,35. Jesus, o Filho de Deus, sofreu a morte de um criminoso e resgatou o mundo inteiro. Se o nosso Deus é capaz de produzir tamanho bem a partir de algo tão mal, será que Ele não é capaz de gerar o bem a partir do nosso sofrimento? Essa é uma das razões pelas quais sofremos. Cada um de nós podemos ser sim o um braço de Jesus para outros e dizer a cada uma dessas pessoas que Ele jamais as abandonará. E eles acreditarão em nós, porque nós experimentamos isso também. E para aprofundar o tema de hoje, eu quero que você leia o livro de Miqueias 6:8 E no versículo citado no início desta lição. Esse versículo realmente torna as coisas mais simples para nós, não é verdade? Tudo que Deus exige de nós é que caminhemos com Ele com humildade. Ele será o nosso guia em meio às tempestades dos desertos, em tempo de abundância também. E como esse conceito hoje ajuda você a ver o sofrimento com outros olhos. E para ponderarmos e orarmos, ore dizendo ao Senhor como você se sente em relação a tudo pelo qual você já passou. Seja totalmente sincera com Ele, afinal de contas, o sofrimento é uma oportunidade de aprofundar seu relacionamento com Deus. Você lembra de Tiago? Os sofrimentos também trazem para nós um peso de responsabilidade no aperfeiçoamento da nossa fé. Quando a vida lhes der limões, faça limonada. Quantas vezes temos ouvido isso quando estamos passando por um período difícil? Podemos ter sentido gratidão por suas observações carinhosas ou vontade de responder com um soco, não é verdade? Mas isso em nada altera a verdade da afirmação. Coisas boas podem resultar de coisas ruins. O símbolo desta semana é um lembrete deste fato. Talvez você queira até fazer um suco fraco de limão ou comprá-lo no supermercado. E fazer de conta que você acaba de espremer os limões. Quando você for bebê-lo, pense em todos os limões azedos a aparentemente inúteis que você usou para criar uma bebida tão doce, então pense em como acrescentar um pouco de açúcar a uma situação tão azeda de sua vida. E você sabe que o melhor açúcar para a gente colocar dentro da nossa vida amarga é o Espírito Santo. E neste momento eu te convido para que nós possamos juntas orar ao Senhor, tirando as teias de aranha da nossa vida. Pai, por mais que queiramos nos reavivar em nosso próprio sofrimento, a verdade é que todo mundo passa por isso. E o sofrimento é tão antigo contra o próprio pecado. E é por isso que, neste momento, nós estamos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, Pai, a buscarmos a justiça do Senhor e amarmos a fidelidade e andarmos em humildade de espírito para com o Senhor e para com o nosso próximo. Que, neste dia de hoje, o Senhor nos ajude, ó Deus, a estarmos no centro da Tua vontade e que possamos enxergar nas nossas dificuldades as oportunidades, Senhor, de aperfeiçoarmos a nossa fé e aprendermos mais do Teu amor. Então que durante este dia o Senhor nos conceda a Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Então, gostou do vídeo? Corre lá nas suas redes sociais. Seja você também um semeador de boas novas junto comigo aqui no Momentos de Paz. Fica com Deus e até a próxima.